Deus pediu para lhe contar que suas súplicas não são em vão. Mas que você precisa ter calma. Não é de respostas rápidas que você precisa agora. Você precisa colocar em ordem essa bagunça em que sua vida tem se encontrado. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. E não dá para tapar o sol com a peneira e deixar para lá o que merece o seu cuidado agora. Ele pediu para que você dobre os seus joelhos diante de todas as dificuldades e aumente a sua fé. Ele quer ouvi-la e quer que você o escute com sabedoria. Está com medo do quê? Ele não a reprovará pelos deslizes que tem dado por aí. Mesmo você sendo falha, ele cuidará dos seus tormentos e feridas. Esteja pronta. Não o culpe por suas escolhas erradas e precipitadas. Quantas vezes ele lhe pediu calma e você enfiou os pés pelas mãos? Quantas vezes você se esqueceu... Só Ele tem o que você precisa E é dEle que vem a sua força Ele a espera Para cuidar do que ninguém mais é capaz O coração está destruído Não é? Então entregue nas mãos dEle Não é castigo Para lhe dar sinais de nada Isso é só mais uma fase Como tantas outras que você ainda vai enfrentar por aí Serão dias difíceis sim Mas será por meio dos perrengues Que você perceberá que Deus é maior Deus é maior que tudo isso que você afronta agora. Eu sei que está doendo. Que o seu sorriso tem sido anulado por coisas pequenas. Eu sei que a vontade de desistir está sendo gigante. Mas olhe para dentro de você. E busque sabedoria para enfrentar de cabeça erguida. Deus cuida, viu? E ele caminha lado a lado para que nada e nem ninguém apague o brilho único que você carrega. Chore. Desabe e se reconstrua. Você ainda dará boas risadas de tudo isso e entenderá todos os porquês. Paciência. Deus pediu para lembrá-la que amanhã é um novo dia. Hoje você chegou a achar que seria o fim. Amanhã Ele honra você e lhe prova que Ele não falha. E quando Ele determina, ninguém luta contra. Cuide-se, ok?